Parece que você tem esse dom estraga tudo Tudo que já conquistou me parece sujo Bom dia, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No expresso de hoje, Os Golpes do Corona Voucher, escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. Como relatado pelo portal o Globo, ao tentarem receber o Corona Voucher, quase 7 milhões de brasileiros já acessaram links fraudulentos. Com tais links, as vítimas podem ter dados pessoais e financeiros roubados. O ato de enganar pessoas necessitadas a fim de obter algum tipo de vantagem é repugnante. Entretanto, mesmo indignado com a ação desses golpistas, neste expresso será mostrado que golpes mais severos sobre essas pessoas foram e estão sendo dados pelo Estado, das mais diversas formas. Como sempre, ao anunciar um programa social, parasitas estatais adoram usar expressões como se estivessem dando alguma coisa a alguém. Porém, todo e qualquer repasse realizado pelo governo, por definição, se trata de roubo ou fraude sobre outras pessoas. Como deveria ser de conhecimento de todos, o governo não gera valor na sociedade. Sua única forma de entregar valor para um grupo é tomando a força de outro. Como indicado pelo site Valor Investe, podemos assumir que o repasso está sendo feito através da emissão de dívidas pelo Tesouro Nacional. Assim, o governo emite um título de dívida e um adquirente se dispõe a comprá-lo para, posteriormente, receber o valor acrescido de juros. Agora note o seguinte, uma entidade endividada, que oferece mais riscos a quem empresta deveria se disponibilizar a pagar juros mais alto do que uma entidade não endividada, certo? Então, já não bastasse ter uma dívida de mais de 4 trilhões de reais, desde 2014 a dívida do governo federal brasileiro não para de aumentar. Ou seja, os juros serão altíssimos. E adivinha quem pagará por isso? Sim, o pobre que não tinha nem 600 reais para sobreviver. O governo está tomando uma dívida no nome dos brasileiros para que todos paguem com juros absurdos. Além de se autoproclamarem geradores de riqueza, parasitas estatais confundem a população com ilusões de que nada de ruim pode acontecer, criam um cenário onde o um indivíduo desinformado é levado a pensar que tudo dará certo para sempre, descartando, assim, a necessidade de seguros e reservas de emergência. Para exemplificar isso, basta olhar para o número de pessoas dependentes de uma aposentadoria estatal para sobreviverem. Ou seja, o Estado, de forma coercitiva, arranca recursos de indivíduos pacíficos, prometendo conforto após os retirarem do mercado de trabalho. No entanto, o que acontece é que o sistema de previdência público, além de antiético, é uma aberração econômica. Ao chegarem na velhice, tendo entregue cerca de 50% de tudo que produziram para um falso provedor de serviço, as pessoas que dependem desta renda acabam em más condições. Apesar da enganação ser um dos golpes favoritos que o Estado aplica, nada se compara aos danos que ele causa no tecido social. Como em qualquer programa estatal, haverá pessoas recebendo recursos roubados de outras. Apesar de praticamente todos serem obrigados a pagar pelas ideias estatais aleatórias, apenas uma parte dessas pessoas será beneficiada. Essa divergência entre roubo e beneficiamento coloca indivíduos em lados opostos de uma disputa. Assim, haverá cada vez menos incentivos para que eles colaborem entre si. Em outras palavras, por uma pessoa estar aproveitando o espólio de outra, quando for possível, aquela pessoa que foi espoliada terá estímulos para se tornar o espoliador através do Estado, criando um ciclo sem fim dessa disputa. Por outro lado. Numa suposta ausência do Estado, quando uma pessoa ajuda o próximo por achar que deve, aquele que foi ajudado terá os estímulos necessários para, quando possível, reverter este auxílio. Enquanto ações voluntárias que ocorrem no livre mercado propagam a cooperação, programas estatais causam discórdia entre indivíduos. Por fim, toda vez que algum parasita estatal sugerir arrancar patrimônio de um grupo para dar a outro, pergunte-o se ele não quer reduzir a extorsão que recebe para beneficiar o grupo mais carente. E ao me referir à redução, não quero dizer baixar 50% de salários durante a pandemia, isso é irrelevante. Cada deputado federal custa mais de 2 milhões de reais ao ano. Uma redução de 50% de salários por 4 meses não economizaria nem 4% disto. Se eles realmente quisessem que os menos afortunados fossem auxiliados, deveriam, no mínimo, parar com a demagogia. Por extorquir a todos, iludir desinformados e colocar pessoas em lados opostos de uma rixa, o Estado atinge com os piores golpes a população que, não aguentando mais tanta porrada, está a ponto de ser nocauteada.